O nascimento de Jesus é um dos grandes acontecimentos da história da humanidade. Além disso, o presente Jesus nos mostra o quanto Deus nos ama. Jesus nasceu de maneira bastante humilde. Embora rei e senhor de todas as coisas, é chamado Emmanuel, Deus conosco.